Esse é o CRB Mariano, né? Não, não, não. não. É, CRB é parceiro. CRB Mariano. CLB? Eu tenho que ver lá direitinho. Vou mas aí é hoje que lá eles têm, eles são representantes da APC, a APC Burgel, que é uma fabricante no Brasil de reparo. Reparo é muito bom, muito bom, mas de vez em quando eles um problema de entrega também. Eu parei de comprar com eles por conta quando eu estava tendo entrega. Eles nunca. Eles não tem assim, pessoal, pessoal que faz serviço né, logístico lá de, de correio, de transportadora, eles não tem isso. Então, já, C. a CRA não, você pediu um dia, chega no outro. CRA. CRA. Você pediu até três horas no um dia, com certeza vai chegar no outro. Eles tem lá um negócio com o correio lá que o correio entrega para você até meio-dia no máximo. No outro dia é. Então já sabendo disso eu não vou me. Deve eu, deve nem de... <risos> é. eu nem é. faço muito estoque. Eu nem faço no estoque. Também deve ser da localidade também. Não sei, isso eu sei ser. que eles lá eu da, da... teve lá um... um finalzinho, foi em novembro, outubro, que o Alex, o um outro cara que estava com a direção na Guerra ele vai lá, sempre comprar lá, eu fui com ele, aí fomos lá em, lá em pra acabar, e aí comprei lá direto, lá na lojinha aqui da Silva e tal. É... Lá eles vendem todas as... Bomba! Não, vende só reparo Só repara. Só kit reparo é. para todo tipo de carro. Todo tipo de carro. Alguma é, carro até ser um carro pesado. A bomba e a caixa. Oi? Repara de bomba é. e de caixa. caixa. Justamente. Já peças assim pronta bomba caixa aí já não tem. E às vezes você paga um pouquinho mais de carro, mas é você sabe que, não é que o produto está na sua porta. Sim, sim. Sim, com certeza. Ainda mais é isso aí, né? Porque é um. Se você tem, tem uma um carro, tem, tem uma, um, um barra de um espaço. Pegar uma caixa de velho, tem, tem que ter que ganhar para tirar ela. Pois é. Tu dá uma hora aí, daqui a algum mês, um mês começar a vazar, tu uhum. não vai dar uma hora de novo. Uhum. É. Você é isso aí é igual em viagem, tem que fazer uma vez só. É, o tratamento Fazer uma vez só. É. Porque ele é trabalha, puxa vida, o o é trabalho trabalho é ele é um é trabalho de trabalho. CRA, é algumas marcas de caixa. Não é bom, não. Ford, mesmo, tem tem problema de vez em quando. É CLA. Ford, GM também, funciona problema. Mas é aqui, o GM tem uma questão que é a, a chromagem. A cromagem muitas vezes, você vê assim: tá lisa, tá bonita, mas tá rebaixada, está fora de medida. E não aparece, difícil de aparecer. A não ser se passar um tapa assim, pegar e chegar lá bem. Que você vai sentir ali um rebaixezinho muito pequeno, aí ali que é o problema. Se você montar, que está lisa, e vai funcionar, né a pouco está vazando. Quando chega lá, abre ali, passa, ali. Aí o cara está voltando aí, aí, uns 15, 20 dias depois. Né? Tem que fazer de novo. Então essa marca, eu tenho problema, tive né, alguns problemas com C.R.A. Agora a APC... Max Kit principalmente né? são marcas muito boas. E a original que é a Cortex. A Corteco o reparo da Cortex é sempre o dobro do valor, que é a original de, de montadora. A corteco é o melhor reparo para tudo. É, é a, é a Cortex Golden né? que é, é alemã, né? só que atende principalmente nas montadoras americanas. Então. A Corteco sim é um reparo, mas é difícil de achar e o preço é sempre em cima. Aí você tem que aumentar demais o seu, seu custo é, de cobrar o valor geral da caixa, entendeu? Então você compra um reparo menor, é, de preço menor, mas atende é mais vontade. Porque aí você ganha ali uma média entre 150% a 180%. Isso só sobre a caixa. Todas essas caixas que eu fiz até hoje, até hoje lá, né? eu não ter feito mais as oito h também, nunca montou nenhuma não, ele cara tá seis vezes garantia, nunca... A gente roubou até hoje, pô, tá vazando. É porque ele é faz teste lá. lá. Sério? Não, eu faço lá na daqui direção lá na Penha. Uhum. Eu levo a caixa daqui HQ, direção, uhum. para o Batista. cara tá lá, 200 Tem, eu sempre conheço. Então. Mas eu acho que cheguei fazendo, o botão tá disponível lá. Todas que ele fez pra mim até hoje, nunca voltou. Uhum. Não, eles uhum. são é muito bons. Mas aí o que acontece? O é, é, um camarada é muito criterioso no teste. Ele deve ter um equipamento de teste lá muito bom e é tipo assim, ele testa aqui no é exaustão. Por um lado ele deixa de fazer, o cara que faz o teste deixa de fazer o maior número de caixa. Você ser que ele tenha três, quatro máquinas de teste, né? Aí eu vou botar ali cada uma numa máquina, fazendo ali umas três, quatro caixas por dia, no final do dia, né? São o quê? 24, né? Mas, lá, mas a área de serviço dele assim, pelo que eu vi por alto, não é tão grande não. Me parece que não tem máquina, só porque ele tem uma vez chegar Eu acho que com é uma máquina do uma Ele, pô... tem pra... é, Ele dá mais de né? Pô, não tem? Não, mas de gerar um pouquinho, eu faço o foco agora aí. Mas não pegou, levou pra dentro, pegou no torno, pô, pô, pô, tirou, eu vi que ele olhando por o eixo ali, sem fim. Pô, pô, pô, pô, pô na... meia hora assim. Não era o marido de a Alguém tem na mão, eu falo, não vou limpar, só fez o que tem que fazer. Não, deixa eu, te, eu te dizer, não, pra mim não, Só se é aquela minha ele não faz o teste. É, mas assim porque, parece que tem. Porque é. geralmente para poder não falhar nessa proporção assim, ah. é geralmente o teste, o cara que faz o teste, né? Essas reparam é e a boa montagem também, tudo isso manda como então, por exemplo. Eu estou montando a banca de teste agora, mas é eu há muitos anos já. Pelo menos 7 anos, eu, eu trabalho sem teste. Eu testo aqui, meu teste aqui, meu teste é montagem, boa montagem. E a minha proporção assim, de margem de retorno, retorno é garantido, poder garantia, é a cada 10, uma e meia volta. Um exemplo, né? Não chega exatamente a duas taxas, um exemplo assim. Mas é aproximadamente isso aí. Então, quer dizer, eu estou tendo uma margem boa, trabalhando sem margem de teste. Eu vou passar a botar teste então, aí posso melhorar um pouco mais. É, eu tenho vontade de depois de pegar ficar... o seu esquema aí da montagem de teste? Ah, sim, vai estar também, disponível. Então, tenho comigo, vontade, porque... de vontade de fazer, porque. Vai pô... estar no. Inclusive dentro do. Se tem um outra... negócio que me deixa assim triste, é tem que fazer retrapado né? Isso. Ah. Então, ele vai ter um projeto com todas as medidas dentro da, da plataforma ah. e também vocês vão poder tirar foto lá, ver medida. E eu vou dar para cada um o é, um desenho da medida que eu fiz, da conta que eu fiz lá. Não é complicado, é muito simples. É uma norma que o senhor usa, né? Tá colocar mais alguma vez depois dá né? entendeu? Enquanto uma banda de teste aí é mais baratinha o pessoal ver de empresa, é entre 10 e 15 mil reais, aquela hora o custo lá não vai sair de 1.500. Né? E... E depois na boca de mexer nisso aí, foi justamente isso. Certo. Quando eu olhei aquelas máquinas enormes assim, faz teste dessas caixas, uhum. assim, eu falei, meu Deus, eu não posso investir em nada agora. parece <risos> um bom tempo. use hum, justamente, porque nem, é muito caro. Não vou nem pensar, nem Tem um, um cara caro aqui, assim, do outro lado do Rio, ali do Conforma, do A2, é que ele tem ele quase não usa. Inclusive, acho que até fechou lá. Uma, a máquina dele foi é de 50 mil. Mais? 50 mil reais com o E ele quase não usa. O cara que trabalhava com ele lá saiu, montou lá na casa dele. <risos> né? Só. E, só na casa. Então, então eu acho que não vale muito a pena você investir tão alto assim. A não ser que você foi escribiam um estrutura igual o chover. O chover é que começou na Dinamarca. Ele era um papo de estrutura ele é enorme, fazer uma manufatura, pelo menos está do Rio. Mas não, ele meio que se acomodou. Gosto da vida que ele leva, é, que ele tem o consumidor dele, que ele é pouco, é boa, mas ele estou muito bem, na oficina ali tudo imóvel ele é dele, ele tem outros imóveis no aterrado, está então, tranquilo, né? ele já está velho, está ficando doente agora, né? Você fica doente, a, a filha dele está sumindo tudo lá, então eu acho que ele está meio que parando, parando assim ele mesmo, né? mas a filha dele não vai rodar um tempo, não sei como, porque ela é mais difícil de trabalhar, é, é muito difícil, mas é isso aí. Então, amanhã a gente vai dar continuidade aqui um pouco ainda e certamente talvez à tarde talvez antes de terminar o dia a gente vá para a oficina já porque quarta-feira a gente vai ficar mais é, lá Aí é o que oito e que vem Isso é, tá com o Nove horas. Lá, horas! Nove horas? Porque eu começo a oficina às oito e meia, né? Aí o pessoal chega, eu deixo na caminhada que vai ter que ser feito e aí que vou correr daqui Não Mas essa faixa aí que meio do Ele vai estar aqui mais cedo, vai. A não ser que ele vai passar, não, vai passar no colo café, mas não uma cena vai mexer mais cedo